Olá! Quero iniciar agradecendo sua presença aqui. Muito obrigada! Sou Suzana Damin, CEO, fundadora da em Casa, a primeira consultorinha e escola de home staging do Brasil. Eu atuo há quase duas décadas no mercado imobiliário nacional e internacional. E foi na cidade de Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, que iniciei minha carreira de homestaging. Desde então, eu venho ensinando profissionais e empresas a comercializar imóveis de uma maneira rápida e efetiva, aplicando essa técnica amplamente utilizada ao redor do mundo. Agora vou rodar um VT que produzi especialmente para você. Venda seu imóvel em até 88% mais rápido. Aumente em até 20% suas vendas. Domine a técnica dos 7 a 30 segundos. Aprenda a obter uma valorização do imóvel imediata. Conquiste a cada dia mais e mais compradores realmente interessados. Curso 100% online e ao vivo. Staging, uma técnica, uma ferramenta de vendas e marketing comprovadamente eficaz. Isso mesmo! Staging é muito mais que uma técnica. É uma ferramenta de vendas e marketing eficiente utilizada por profissionais em todo o mundo, que vai aumentar os seus resultados comerciais e automaticamente os seus ganhos. No curso vou ensinar você a obter uma valorização do imóvel real, conquistar mais compradores, usar a eficiente técnica dos 7 a 30 segundos, vender um imóvel até 88% mais rápido e muito mais. O curso é 100% online e ao vivo. Acesse o site que aparece aqui, faça a sua matrícula e garanta a sua participação. Staging, para você vender mais rápido, mais e melhor.